Por vezes, abrimos o baú do passado e revisitamos memórias. Ora isso se faz libertação. Muito pode ser tirado e assim abrimos espaço. Tirar, reciclar, não quer dizer que algo deixa de ser significante e é jogado fora. Aquilo já está integrado, faz parte de nível tão sutil de mim, que pode até ser compartilhado. Diferente disso, podemos abrir um baú de memórias e já nem conseguir ver nada. Se eu tiro algo, é um caos, ali existe mais do que cabe. Me perco em memórias que eu nem sei mais. Me aprisiono. Se vou a algum lugar, preciso levar o baú. Ele é espaçoso e pesado. Se eu não posso levá-lo, eu nem vou. Se eu levo, me canso. Carregar tanto me cansa. Eu tô sempre cansada. Mas como viver sem essas memórias? Algumas memórias se tornam dores. Colocamos um peso nelas que talvez elas não tenham. Afinal, as enfeitamos. <risos> Fez. Essas memórias são minhas Muito tendo que me foi dado Eu nem me identifico Mas me lembram pessoas queridas E eu guardo Nesse baú há presentes, palavras, momentos Perspectivas minhas e de outros Olhando agora, muito do que tem aqui não é meu, no mais eu olho e levo o melhor de tudo isso, eu sigo o meu caminho e o baú vai ficando. Respiro. Respiro profundamente e vou sentindo o espaço que se abre. Tirar o peso das costas me permite abrir o peito. E eu sigo de peito aberto, guardando todas essas lembranças no meu coração. E aqui agora, tudo é mais leve. Aqui agora, eu vivo. Eu vivo. Eu sou a Erika Mondim e eu falei.